O Leonardo saiu aqui ele falou, meu pai que desastre, parece que um furacão passou aqui, passou aqui, literalmente. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares, eu espero que o áudio desse vídeo fique bem, porque minha câmera não é a melhor para áudio, hoje eu vou mostrar para vocês os estragos, nós vamos dar uma olhada aqui no campo de golfe, e ver como é que foi, porque tem um lago lá, que ele é mais profundo, assim, e tem muita árvore ali, então eu tô curiosa pra saber como é que tá. Hoje é sexta, né? E o furacão passou... Eu não sei. Sexta, é. Passou de quarta pra quinta, e ontem nós chegamos a sair, à tarde, eu e a Bela, e fomos dar uma olhada pela cidade, e eu vou mostrar pra vocês aqui também. Vamos indo no campo de golfe, enquanto isso vocês fiquem aqui com as imagens de ontem Que eu e a Bela vimos por aí, pela cidade A escola do Léo ligou agora, falando que amanhã eles vão abrir as escolas E vão avaliar para ver se tem algum estrago E daí vão ver o que vão fazer vão dar orientações para nós amanhã, pelo que eu entendi Nós vamos dar uma voltinha e tá frio aqui, hein? Olha a outra lá já esperando Campo de golfe. Olha o estado. Olha a árvore lá. Ah, e olha o lago. E tá perigoso tá passar ali, porque se eu tocar olha sem aquela querer. Aí. É, pois é. Se eu tocar com o carro sem querer, tá perigoso. Vou bem devagar. Olha. Vai assim. cair a qualquer momento isso aqui. Vai. Olha aquela! Ah. Meu deus! Deixa eu ir lá. Muito cheio, sei lá. Muito cheio. Essas árvores não, não são assim dentro da água. Ah, olha isso. Que loucura. Nossa. Não, tá perigoso passar aqui embaixo. Pois é. Melhor não passar embaixo de árvore. A placa ali do bairro caiu Agora já tem mais movimentos nas ruas Acho que eles limparam um pouco, porque aqui tá limpo o... É, aqui strata, sim né? Onde tem mais movimentos são seis e meia Da quinta-feira hoje, né? Sim Com certeza tinha coisa no meio da rua agora Sim, tem com certeza, ficou eles... com essas árvores lado. todas é. A não tinha. É? Aham uhum. será que já abriu? Não, acho que não Aqui também tá mais cheio, né? Cheio. É chuviscando ainda Ainda é feito do furacão Reza oh, lenda que a Waffle House nunca fecha e Pior que tá aberta mesmo, parece, não sei tinha luz, não vi ninguém lá dentro. Aqui ou não? Na outra. Como é que só fechar. Tem luz, mas está com as quatro para cima. Nossa, que comportado. Aquele vídeo era aqui, né? Aquele, tudo que estava embaixo da água era daqui, olhando para lá. Tinha aquele Friday lá e aquele prédio aparecia bem. Então era aqui mesmo. estava embaixo da água olha, algodão, Pois sei. é, né? Escoou bem Provavelmente nós nem vamos ver os estragos maiores Porque eles já vão ter tirado, né? Quase juntando com lago. Tem 18 uhum. Olha só Nossa, aqui caiu bastante, é. né? Muito, olha só Eu acho que a câmera primeiro estava captando também Agora aqui não está captando tá meio amareladinha Parece que foi um desastre Apocalíptico Nossa, a água tá até aqui Depois que o furacão eu não, eu não passa. Fundo, tão fundo. Hum. Eu achava que as cadeiras estavam flutuando, mas o pira afundou tanto. E as, as cadeiras estavam só no topo. Nossa! Meu Deus! Sempre depois do furacão tem cores diferentes, né? Agora é tu que vai, daí vai até a metade. Hum. Ai, acho que eu vou te esperar. Beleza. E ontem o Edson saiu. O para o primeiro dia de trabalho dele no meio do furacão e agora eu acabei de receber a notícia que eu recebi meu primeiro salário agora no meio do furacão também, mas não tive que sair agora né aqui já até melhorou de ontem já deram uma limpada, mas estão ainda limpando pelo condomínio eu acho que hoje e amanhã já fica bem melhor forçaram o outono aqui, né? caíram todas as folhas todas as árvores têm galhos embaixo isso aí quebrou um galhão Que perigo ficar embaixo das árvores Criou um lago onde não existia Aqui é, Pois é Lá tem uma árvore caída Tem nada, jacaré Pra quebrar isso, né Bela Sim, tava indo muito forte Bem na hora que a Bela falou pobre esquilo, Eu nem tinha visto Eu olhei e vi o cadáver aí Será que ele morreu afogado? Ou ele tá na afogado? chuva Talvez que tivesse barroitado ah, Olha lá o lago que eu quero ir Hoje nós podemos caminhar tranquilamente aqui Sem risco de levar uma bolada Porque eu acho que não tá funcionando E olha aqui Quebrou no meio Podia ter batido ali no prédio. Imagina o cagaço de quem mora aí. Barulho. Duas grandes. Olha só, ela foi plantada aqui. Porque ela tem uma tela ali. Tá vendo? Ela aí a raiz dela não tava bem profunda. É quem é que uma faz uma coisa desse. dessa? Uma árvore dessas, cuidado. Não, fica perto do buraco, pode ter animal ali. Uma árvore dessas, não ia cair assim. Eu acho realmente ela foi plantada aqui pois ela ela não tem raiz profunda aqui que estavam esperando quando fizeram uma coisa dessa acharam que era uma boa ideia plantar num pântano onde dá furacão e deixar sem a raiz se desenvolver para baixo ele tá até em cima meu deus eu vou ter que encontrar um vídeo que mostra até onde é esse lago ai eu tô vendo um bicho ali que bicho é esse Acho que é uma, meu Deus, não, não era uma tartaruga, era um bicho comprido, mas não sei se era um jacarezinho. Para pra ver até o rastro dele ali, ó, essa linha, ele entrou ali. Que medo desse lugar, que medo, que tenso. Dá é pra ver a grama ali embaixo. Essa árvorezinha ali, ó, ela é longe da borda e olha como é que ela tá. Eu acho que isso aqui é um sinkhole. Pra quem não sabe o que é um cinco, eu vou deixar ali o link aqui em cima. Tem uma mãe com as crianças lá, uma família. Isso não é muito comum aqui, porque realmente tem risco de bolada. Eu e a Bela já quase levamos uma. Aqui também aumentou. Essa aqui, ó, quebrou, arrancou da raiz. Tudo que tem direito. E ver esse efeito assim de algo que eu conheço bem aqui, que eu conheço a paisagem, me faz pensar em... Nossa, como a natureza é poderosa! E é ela quem manda! A gente só tem que respeitar. Esse lugar aqui... Eu fico encantada por ele, mas eu morro de medo. Porque tu nunca sabe o que, que tem ali no meio, sabe? E às vezes tá seco, mas olha, também tá cheio. Tanto pode ter um jacaré, quanto uma fada aí. Acho que as rãs começaram a me responder. Acho que eu não citei elas, tá? Também pode ter rã e sapo. Tá bom? E agora que eu falei delas, elas pararam. Ok? Elas só queriam ser citadas mesmo. Ainda não tô sabendo de mortes, embora já me falaram que teve sim. Vou me informar mais das notícias, mas foi triste, foi pior do que o esperado. é isso, até mais, tchau, tchau. Acho que eles limparam aqui já. Tô limpando aí. Pra quem ficou até aqui, vai ter um spoiler do próximo vídeo. Minha contratação pela Disney. Cenas pós-crédito, tipo Marvel. Especiais pra quem fica até aqui. Agora sim, até mais. Tchau, tchau.